E aí, galera, beleza? Aqui é o Jefferson e eu estou trazendo mais um vídeo para a nossa série de desenvolvimento web com Python uh, E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando a vocês o ferramental extra né? Então uh, eu fiz o vídeo anterior mostrando os recursos que a gente vai utilizar E esse vai ser os não obrigatórios, mas que ajudam no nosso desenvolvimento São eles, uh, quatro ferramentas né, assim, essenciais, que são o editor de código No caso eu vou utilizar o Atom Uh, o versionador, que é o Git, uh, o banco de dados, que é o Postgres e uma ferra, um ferramental extra, que é o AMP, que outras pessoas também conhecem como LAMP, né? depende, a, é o Champion ou o, o AMP. Né? Então, é isso. Uh, referente ao editor de códigos, então, né? tem diversos editores, uh, inclusive você tem o mais famoso de todos, que é o Bloco de Notas né? ou do Windows né? ou o Notepad, se você usa a versão em inglês ou até mesmo para o Linux, o GEDIT, por exemplo mas... É... como eu disse, as ferramentas então são opcionais e você já tem essas instaladas né? porém tem uma uma, uma controvérsia de usar o bloco de notas que é ele simplesmente serve para você escrever então você consegue fazer código, mas você não consegue adicionar nenhuma ferramenta que vai facilitar o desenvolvimento então autocomplete, ou indentação ou qualquer coisa, né? Código vai ser simplesmente escrito, como se você tivesse no, é no bloco de notas mesmo, né? Então tudo na mão. Aí pode ter erro de código, fica ruim de visualizar e tudo mais. Então por isso que a gente sempre, quando vai desenvolver, utiliza uma ferramenta de edição de código. Né? Uh, existem várias no mercado. E as mais comuns, né? Assim, uma que o pessoal também recomenda bastante. Num editor geral, é o Sublime Text. E que dizem ser gratuito, né? Mas ele, na verdade, assim, podemos dizer, ele não é gratuito. Após 5 ou 10 vezes, eu já não lembro, que faz bastante tempo que eu não utilizo ele, uh, ele aparece uma mensagem na tela dizendo para você comprar o aplicativo, né? o sistema. Então, você já consegue ver que gratuito, gratuito ele não é, né? Você é tipo o Inher da vida. Você consegue utilizar, mas de vez em quando ele fica exibindo mensagem para você adquirir o software. E a gente tem outras opções aí, também pagas, e tem as de código aberto, como o Brackets da Adobe. Porém, alguns meses atrás, quando eu utilizava ainda, ele estava inicialmente, eu não, não fiquei mais muito tempo utilizando ele, ele só aceitava arquivos UTF-8. Então, às vezes, você baixava um script de alguém da internet, alguma coisa assim, ou até editava em outro computador, por exemplo, num Linux e trazia para o Windows. E às vezes a codificação do arquivo estava diferente, ou estava que nem para a ou ISO, alguma coisa assim. E daí ele não abria. Você precisava estar tá abrindo com algum outro editor, salvando o UTF-8 para abrir no Brackets. Então isso é um, uma, um empecilho a mais, né? Então eu resolvi, não, não vou deixar ele de lado. Claro, se você quiser utilizar, pode utilizar também. É, como ele é da Adobe, ele já tem a... A utilização com os outros recursos, então você pode, por exemplo, usar o Photoshop ou o Illustrator, carregar as imagens direto para o pro programa e fazer o desenvolvimento em base disso, né? principalmente para a parte HTML e CSS. Hum... E tem outros também, por exemplo, específico para Python, que você tem o PyCharm, que é bem recomendado o pessoal da, da linguagem né? de desenvolvimento Python. Então, como o nome já diz, ele é específico para Python, assim. Mas eu não cheguei a utilizar ele. Mas como aqui não é especificamente, a gente vai trabalhar só com programas Python, vai ter HTML CSS, que apesar de não ser linguagem de programação, mas são linguagens que a gente vai utilizar, então eu resolvi não utilizar ele. Então, e o que eu vou usar, né, o Atom? Uh, sendo por vários motivos, como ele ser de código aberto também, e é bem prático, e assim a quantidade de recursos. Né? Para esse código aberto, tem bastante gente desenvolvendo pacotes adicionais que ajudam a gente a desenvolver autocompletes, como eu falei, ou minimaps, ou várias ferramentas né? para indentar código automaticamente e para facilitar. Então, uh, esse é o que eu vou utilizar, porque eu já estou acostumado com ele, já estou bastante, meses, bastante meses utilizando ele. Mas, como eu disse, vai de cada um. Se você quiser editar no bloco de notas, pode editar no bloco de notas, né? Você escolhe como quer fazer. E sobre o Git, então, o versionador de código. Ele... Para que, que ele serve, né? Então surge a dúvida. Bom, ele serve para você fazer um backup do seu desenvolvimento. É um backup entre aspas. Talvez muita gente não conheça ele mais conhece por exemplo o GitHub já ouviu falar em algum lugar ouviu algum código uh, então ele é por exemplo é, o GitHub utiliza ele né ou às vezes alguém ninguém ouviu mas eu vou explicar então o que, que é por exemplo você cria um projeto né, que a gente vai fazer ali e adiciona um arquivo HTML né alguns comandos e cria um, um menu nesse arquivo HTML né uma barrinha lá em cima aí você executa alguns comandos nele, que é o de adicionar arquivo e fazer o commit Esse commit é o que? Adicionar uma descrição a esses arquivos que você colocou Então você escreve ali, por exemplo, uh, primeiro menu né? e envia para o seu servidor, seja para o GitHub ou para outros, que eu vou dar exemplo depois E depois você edita esse código e adiciona um logotipo, por exemplo Você vai lá, executa o comando de novo, de adição, coloca um commit, uh, novo logo, né? por exemplo Aí você vai ter um histórico dessas edições que você foi fazendo. Então vai ter ali o, a, o código do menu e o código do commit. Seria como se você estivesse duplicando essas pastas a cada commit que você faz. E que tem a opção de você voltar para o código anterior se caso acontecer algum erro. Né? Se você escreveu alguma coisa errada e deu problema. Então você tem a opção de voltar. E também a outra utilidade dele... É você trabalhar em colaboração com várias pessoas porque você consegue compartilhar o código é, com, com outros, outras máquinas sem ter que estar passando o arquivo. A pessoa simplesmente baixa como se fosse um site e todos os computadores que tiverem aquele código vão manter o código atualizado, né? porque a partir do momento que você atualizar o arquivo e enviar a pessoa já pode fazer o, a, baixar o arquivo atualizado. Assim tem que estar tá conferindo o que, que é quando for tem que substituir. Ele faz tudo isso automático com correção dos, dos conflitos. Né? E, então, como ele está atualizado em todos os lugares. E uh, vários servidores utilizam ele. Né? Então, por exemplo, o GitHub, como eu falei, ele é um repositório de código aberto. Né? Código gratuito. E de acesso público. Né? Então, assim, você... Tudo que você enviar de projeto que você faça para lá, qualquer pessoa pode acessar. Se você quiser ter um projeto privado, você tem que pagar para o GitHub para ter o um projeto privado. Em contrapartida, né, a gente tem o, digamos, oposto dele, que é o GitLab. É, no GitLab você envia projetos privados de forma gratuita e se quiser tornar eles públicos, você paga. Então, aqui nós vamos talvez trabalhar com os dois. Né? Vou utilizar o GitHub para divulgar os códigos com vocês e a gente fazer um desenvolvimento colaborativo e alguns que for só de apresentação de alguma coisa eu posso estar utilizando o GitLab só para não ficar poluindo muito, né? aí eu apago os projetos e tudo mais então é, sobre o Git é isso, vou dar mais detalhes conforme a gente for fazendo o desenvolvimento né? eu vou explicando os comandos e tudo mais mas é algo que com certeza né, a gente vai utilizar muito aqui que se você puder instalar vai ser bem útil então, Eu vou estar demonstrando também, vai ter um vídeo de instalação dessas ferramentas extras também Bom, e sobre o banco de dados, né, como diz, é um local de armazenamento dos dados Ou seja, aquilo que você precisa registrar a informação do usuário Ah, você foi lá num sistema, qualquer sistema, no e-mail, sei lá e você tem um, um formulário de cadastro ali para você preencher seu nome, criar um usuário e tal. Quando você clica em se cadastrar, isso está sendo armazenado em um banco de dados. Então, é, informações desse tipo, ou qualquer outro tipo, que você tem que registrar informação, né? Então, para isso que serve um banco de dados. Uh, tem diversos, mas eu vou utilizar o PostgreSQL, né, que na verdade é PostgreSQL, por ele ser de código aberto e ter recurso, recursos adicionais, é, em referência com outros, é, com outros bancos de dados, como por exemplo MySQL ou MariaDB. Porque é, algumas coisas, por exemplo, que tem no Django ali, é, de fazer a, a Distinct, né, que é uma, uma funcionalidade que a gente vai ver, que é retornar dados distintos. No MySQL, por exemplo, não tem. Né? Então Compostgres já ajuda em, nessa parte e várias outras. Mas também não é obrigatório para desenvolvimento Principalmente se você está fazendo um site ali que o texto é estático Que você não precisa de formulário, não precisa de nada Você não precisa de banco de dados né? Então vai ser do uso E tem um banco de dados que é só em arquivo Que você não precisa instalar nada O próprio Django ali já vai gerar Então a gente vai estudar isso também mais para frente E por final, né, ali por fim, eu tenho o AMP Que eu também comentei Bom, o AMP é um conjunto de ferramentas que significa Windows, Apache, MySQL e PHP. Então, uh, o Apache que é o que nós vamos precisar de, de ferramenta, o MySQL e PHP é porque já vem junto. Né? Então, assim, uh, uh, a gente só vai utilizar ele para fazer o gerenciamento do banco de dados. Por quê? Porque o post dizer, pode ser uh, gerenciado, tanto uma ferramenta que ele instala, quanto pela linha de comando, né? pelo, seminal, pelo CMD ou pelo terminal. Mas para ficar mais fácil, a gente vai instalar um um sistema que já tem, que foi desenvolvido, que é o PHP PG Admin, que ele serve para a gente fazer o gerenciamento do banco de dados, só que com interface gráfica, né? Então, para facilitar, para diminuir, para a gente poder visualizar melhor as informações. Então também é opcional, se você souber, se já trabalhou e souber mexer bem com linha de comando e quiser fazer por lá, também pode. Né? E talvez quem programa em PHP já conheça uh, essa ferramenta. Talvez não ouviu falar do AMP, mas já ouviu falar do Champ E serve para a mesma coisa, né? as mesmas ferramentas ali. Só muda o X para o W, mas é a mesma coisa. Já, que, já no Linux, né? Então assim, o W do amp significa Windows. Por quê? Porque é para Windows. Já, porque no Linux basta uma linha de comando e a gente já consegue ter essas ferramentas instaladas. Também tem o lamp que é para que é para Linux, né? Como dizer, é só o L no começo. Mas é a mesma coisa que você fazer a linha de comando. Então lá no Linux eu vou mostrar uma forma diferente da gente instalar, mas é para fazer a mesma funcionalidade. A gente não vai usar o PHP nem uma SQL da do amp ali e bom pessoal para esse vídeo é isso né eu preparei não muitas ferramentas as outras se for precisando vai sendo abordadas nos outros vídeos então já está bem longo esse vídeo já passou alguns minutos e uh, logo teremos a sequência né que vai ser a instalação dos recursos e configuração do ambiente assim como a instalação dessas ferramentas adicionais e lá para a semana que vem ou na outra já vamos ter a iniciação de algum projeto né Então provavelmente como eu falei, vai ser o de Breadcrub tá difícil Mas tá, vai ser um projeto assim, né? algo básico Para ir demonstrando como, a, como funciona a interação do Django E todas aquelas ferramentas que eu passei no vídeo anterior Se você não assistiu, é, vou deixar ali no card né? É bem importante que você veja esse vídeo e conforme a gente for aprendendo, né, vocês vão me perguntando, que a ideia é sempre a colaboração. Então, a gente vai desenvolvendo ainda mais e mais o aqui a nossa série e vai que a gente vai chegar num desempenho assim bem elevado, né? Começando, com, como eu falei, coisas básicas para ter um entendimento e a gente vai avançando conforme o proje os projetos forem surgindo. Então é isso, se você gostou do vídeo, já clique em gostei, né, adiciona ele aos seus favoritos E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para não perder uh, os próximos vídeos dessa série e das outras que a gente tem aqui no canal Então um forte abraço e até o próximo vídeo E se você ficou até aqui, né, eu só tenho a agradecer por você estar uh, me incentivando a fazer os vídeos e por ser uma pessoa que especial, né que dificilmente alguém assiste o vídeo inteiro e ainda mais vem até o final do vídeo, né? então muito obrigado, é, vai ter recompensas para todo mundo é claro, né? não vamos fazer exclusão, mas você está ajudando a mais no nosso canal, né? então assim eu já peço, já que você ficou até aqui, que comente uh, aqui embaixo, né, no, nos comentários, uh, o que você está achando dos vídeos, o que você quer ver, né, porque isso ajuda, porque uh, a gente preci uh, eu preciso saber o que, que vocês querem, né? O vídeo uh, não é para mim, e sim para o público, né, para todo mundo que está assistindo. Então coloque a sua opinião, diga o se você gostou, se não gostou, uh, o que poderia ser melhorado, né? participe. Né? A ideia aqui é a participação. Não importa se você é, repetiu algo que alguém disse e falou algo errado. É, a ideia é participar. Então é isso. Uh, se você puder compartilhar então, com seus amigos né, esse vídeo é um ferramental, mas também pode ser compartilhado ou compartilha playlist ou algum outro que você acha interessante. E é isso. Então, pra você eu só tenho a agradecer, assim como todos os outros que também estão fazendo parte do canal. Mas como eu disse, você está se esforçando, está assistindo o vídeo até o fim, está gastando seu tempo. Né? E Muito obrigado. Então é isso. E falou!